Dizem-lhes que não podem ser quem são. Que têm uma doença, que Deus não os aceita. Que podem escolher ser outra pessoa. Tentam curar o que não se cura. Tentam mudar o que não se muda. As práticas de conversão de orientação sexual ainda acontecem em Portugal. São feitas às escondidas e destroem vidas. Suas vítimas sofrem em silêncio. São torturas desconhecidas da sociedade.